Obrigado, aqui volta Tudo bem? Aqui, tudo bem? Todo mundo Não também contra você, mas estou indo aqui. <risos> eu sempre tive certeza, desde que começou os discursos e o processo da Lava Jato, de que tinha um objetivo central, que ia chegar em mim. Aliás, uma amiga nossa, jornalista importante, Tereza Cruvinel, escreveu um artigo importante em que ela falava, o que eles querem, na verdade, é o Lula. E isso foi ficando patente todos os depoimentos. Ah, você está lembrado que a imprensa retratava, prenderam fulano, ah, vai chegar no Lula, prenderam fulano, vai chegar no Lula, prenderam fulano. E muita gente que era presa, a primeira pergunta que fazia era, você conhece o Lula? Você é amigo do Lula? Você fez alguma coisa com todo mundo? E eu sabia disso porque a imprensa retratava, sabia disso porque as pessoas contavam, sabia disso porque a advogado conversava com a advogado. e foi ficando patente que o objetivo era chegar em mim. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro desmascarar o Delanyol e a sua turma e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. E agora mais agravado com a, a criação da fundação Criança Esperança do Delanyol, sabe, pegando 2 bilhões e meio de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. O senhor já pensou que o senhor pode ficar aqui para sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deleal não dorme tenho certeza que o Moro não dorme. Eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os cinco anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas. Olha, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação a, a, aos autos do processo. Eu, eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe, eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza, o Moro tem certeza, ele tem certeza que eu sou inocente, esse Delayol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda, e, e, e a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não... não, não... Eu, eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. É, mas não, é, não, não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, tento, sabe, eu, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do powerpoint, do seu, do seu DeLayal, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, abre. Então, eu, eu, eu, eu, eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo? E é isso que ele tem que saber. Eu tenho compromisso com esse país. Eu tenho um compromisso com esse povo. E eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora. A obsessão de destruir a soberania nacional. A obsessão de destruir emprego. A obsessão de juntar um trilhão para quê? As cultas dos aposentados? Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, Quarto ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva que a quatro reais do dólar dá mais de um trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar um trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da união. Segundo, gera emprego. Terceiro e gere crédito para as pessoas. Ah, o povo tá devendo, tá. Tire todo o penduricário da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco, você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho um trilhão, o Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres sem causar prejuízo aos pobres. Por que que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Mostra, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome. CPF? Não, é o coitado, sabe? Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos, sabe? Ele não percebe que muita gente morre sem chegar à cidade, então eu, eu lamento profundamente, lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo, eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, e se sobrar tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. O que, que você tem visto nesses quatro meses? Eu, eu não esperava que o Bolsonaro fosse resolver o problema do Brasil em quatro meses. Só propõe, sabe, a, a fazer análise de 100 dias que nunca governou. Sabe Quem, quem acha que dias pode apresentar alguma coisa, realmente ele não aprendeu a sentar a bunda na cadeira. E depois, com a família que ele tem, com a loucura que tem. Quer dizer, é, é, é, o inimigo central dele, além do PT, o PT é o primeiro inimigo dele, é o vice. Ah, quer dizer, é uma coisa, uma coisa loucura. Ele passa a agredir os deputados, depois tenta agradar os deputados. Ele diz está fazendo a nova política e a política que ele faz era a mesma, porque ele é um velho político. O Brasil está desgovernado. Ele até agora não sabe o que fazer. E quem dita regras é o Guedes. Nunca vi tanto jornal, na minha vida. É tudo a mesma coisa. Olha essas sentenças que dão contra mim. É tudo a mesma coisa. E é tudo a reforma da Previdência. Fez a reforma da Previdência, acabou o teu problema. Mônica, acabou o problema do Brasil. Acabou o problema. Todo mundo vai ficar maravilhosamente bem. E eu acho que todo mundo vai se lascar. Com a, se for aprovada a Previdência tal como ele quer. Se a Previdência precisa de reforma, você senta com os atores, senta com os trabalhadores, senta com os empresários, senta com os aposentados, senta com os políticos e encontra uma solução para arrumar aonde tem que arrumar. O PT não foi destruído, o PT perdeu uma eleição. Quem acabou foi o PSDB, esse acabou, esse foi dizimado. Então desafio Moro, desafio Deleon, desafio 209 milhões de brasileiros, inclusive você. Que a minha jornalista, sabe, aprovar a minha culpa. Poderia ter aceito nunca ir àquele sítio. Então eu cometi um erro de ir no sítio. Tá? Eu, eu disse, eu disse e está provado, tá? eu disse e está provado, que eu fiquei sabendo daquele maldito sítio dia 15 de janeiro de 2011. Tá? E o sítio tinha dono, dono, pré-dono e bidono. O Jacob Itar era meu amigo de 40 anos O Jacob Itar comprou o sítio No nome do filho dele Com um cheque, sabe Dado pela Caixa Econômica Federal E a polícia sabe disso A política investigou nós tivemos, nós tivemos policiais e procuradores Visitando casa de trabalhador rural Visitando casa de pedreiro Visitando casa do caseiro Perguntaram até para as galinhas Você conhece o Lula? Você sabe se o Lula é dono? Nem as galinhas falaram porque eu não era dono, porque se eu quisesse, eu podia comprar. Eu podia comprar. Então, se eu cometi o erro de ir num sítio, sabe, que alguém pediu, ao Aldebrecht reformou, não sei quem reformou, então, então vamos discutir a questão ética, não vamos discutir a questão de corrupção. Tá? Vamos discutir outra questão, é outra questão. Acontece, Mônica, que o impeachment, a cassação da Dilma e o golpe não fecharia com o Lula em liberdade. Não fecharia com o Lula em liberdade. Se eu estivesse aqui e o povo estivesse trabalhando com carteira assinada, não inventar agora uma história de uma carteira verde-amarela. Você vai receber logo, logo, você vai receber verde-amarela. Verde-amarela é se você quiser, sabe, ter uma aposentadoria, sabe, você pagando pelo banco ou ter aposentadoria normal. Essa opção, ela é mentirosa. Nenhum empresário vai contratar um trabalhador que não esteja com carteira verde e amarela. Foi assim no Fundo de Garantia. Eu estava dentro da FARC em 1967. O patrão chegava e dizia, você vai fazer opção para o Fundo de Garantia ou vai ficar na estabilidade? vou ficar na estabilidade, então fora. Era assim. Então, essa gente... Pensa que o povo é imbecil para ficar mentindo o tempo inteiro para o povo. A elite brasileira deveria estar tá agora fazendo autocrítica. Puxa vida, como é que a gente ganhou tanto dinheiro no governo do Lula? Como é que o povo pobre vivia tão bem? Como é que o povo pobre estava viajando para o Piauí, para Sergipe, para Garanhuns de avião e agora nem de ônibus pode viajar? O que não pode é esse país estar governando por esse bando de maluco que governa o país. O país não merece isso e, sobretudo, o povo não merece isso. Quando eu fiz a campanha em 2006, o Alckmin tentou dizer o Lula financia o metrô de Caracas, sabe, enquanto não financia o meu aqui. E eu lembrei para ele que quem tinha feito o um acordo para financiar o metrô de Caracas era o Fernando Henrique Cardoso e fez bem. Porque quando o Brasil financia o desenvolvimento de um país através do BNDES, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia, está exportando máquina, está vendendo coisa para lá. Você percebe? É um ganho extraordinário para um país que quer ter importância no mundo. E eu sou favorável que o BNDES empreste dinheiro para o desenvolvimento dos países africanos e do país latino-americano. Uh, eu tenho desafiado os empresários a dizerem quem é que me deu cinco centavos. O Léo, que é o rapaz que está preso aqui, que fez a denúncia contra mim, ele passou três anos dizendo uma coisa, depois ele mudou o discurso, meu advogado perguntou por que ele tinha mudado. Ele falou, meu advogado me orientou. E o que ele falou? Lula sabia. Agora o que está que provado? A OAF gastou 6 milhões de reais para pagar a funcionário da OAF para uniformizar o discurso dos funcionários com a delação. Ah, então como é que eu posso levar a sério isso? Eu não posso levar a sério. O que eu posso dizer para você é que haverá tempo suficiente para que a gente faça uma investigação. Eu penso, Florestan, quem sabe um jornalista bem informado como você, investigativo como você, poderia os Estados Unidos saber qual é a intromissão do Departamento de Justiça americano nesse processo do Brasil. Qual é o interesse dos americanos na Petrobras? Você sabe qual é. Agora nós temos que investigar, nós temos que ir atrás. Eles nunca engoliram o fato de eu dizer que a Petrobras era nossa, que o petróleo era nosso, que o petróleo seria o passaporte do futuro, que 75% do, da Petrobras ia para cuidar da educação e que a Petrobras teria 30% direto, ou seja, que quem quisesse entrar aqui teria que pagar o que nós quiséssemos. Aí o Wikileaks vaza aquele, aquele, aquele, aquele, aquele documento do Serra, ligando para a dizendo, olha, venha para cá que nós vamos dar um jeito e tal, e deram um jeito. Aonde que esse país vai para frente? Se não tivesse gente que se respeita, gente que gosta do país e gente que entende que um país que tem a riqueza minerais, sabe, que o Brasil tem, que tem a floresta, o potencial da água, água doce, o petróleo que nós temos, quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, petróleo a 200 milhas, ou seja, os americanos, foi só a gente anunciar o pré-sal, os americanos recuperaram a quarta frota que funcionou na Segunda Guerra Mundial. Qual foi a resposta que eu dei para os americanos? Criei o Conselho Sul-Americano de Defesa para juntar o nosso deserto aqui contra a intromissão dos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil virou, virou, virou norma. Ou seja, você é condenado pela manchete dos jornais. Quando o processo sair, se você saiu que você não cometeu nada, tem que estar condenado. Essa tal, dessa milícia do, do Bolsonaro, cadê aquele cidadão dos 7 milhões? O cara que... É esperto para fazer dinheiro. O cara é que sabe fazer dinheiro. Como é que é o nome dele? Queiroz. Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê a imprenta que não tá atrás do Queiroz? Cadê a imprenta que não vai atrás de quem pagou o Alberto Arten por Queiroz? Será que foi o rua que veio aqui pagar a conta? Sabe? Ah, então, meu cara, é o seguinte. O Brasil tem dois pesos e duas medidas. Recebi vários policiais na minha casa para fazer a apreensão. O seu Queiroz não atendeu nenhum pedido do Ministério Público e a Polícia Federal não foi buscar ele ainda. Um cidadão, os policiais do Exército dão 80 tiros num carro, mata um negro e vai perguntar para o ministro da Justiça, ele fala, ah, isso pode acontecer. Olha, que país que nós estamos? Eu quero que vocês saibam como é que eu sou. Eu. Não vou me matar porque não tenho vocação de Getúlio. Eu não vou correr porque não tenho vocação de pedir asilo político. Se alguém quiser me pegar, vai pegar nesse país. E vai me pegar na rua porque eu vou enfrentar na rua. E comecei a ir para a rua. Isso foi em junho de 2005. Quem quiser me pegar, vai para a rua. É por isso que eu ganhei 2006 e, orgulhosamente, terminei meu mandato com 87% de boi e ótimo. 10% de regular e 3% de rio péssimo que deve ter sido, sabe, lá no condomínio do Bolsonaro e, e na sede do PSDB. Ah, então, ah, ah, eu, eu efetivamente estou convencido, estou convencido que ah, nós temos que lutar hoje muito como mais é do que Gar já Alan lutamos. Garcia, é que... O Alan Garcia, ele, ele, ele. ele ah, Teve uma reação psicológica que muita gente tem, o nosso reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A é todo mundo que aguenta. Você quer saber de uma coisa? A Marisa morreu por conta disso. Quem está falando é um homem de 73 anos de idade, perto da fazer 74. A dona Marisa morreu por conta do que fizeram com ela e com o filho dela. Tá? Dona Marisa perdeu motivação de vida, Dona Marisa não saía mais de casa, Dona Marisa não queria mais conversar nada. Ou seja, ela morreu, A VC dela foi por isso. Agora, não pense que por causa disso eu vou ficar com o meu coração cheio de ódio. Não, aqui tem muito lugar para amor. O ódio eu vou colocando num cantinho bem, bem escondido. E o Alan Garcia não deve ter suportado. Eu não sei, eu não leio imprensa peruana, eu não sei qual era a carga que se fazia contra ele, sabe? Mas o Alan Garcia era um homem que tinha saído muito mal do governo. O Peru tem uma coisa engraçada. O Peru é um país que cresce a 5% ao ano, na mão do Toledo Cresceu, na mão do Alan Garcia, e eles terminam o mandato com 10% de aprovação, com 5% de aprovação. Por quê? Porque como eles exportam tudo para os Estados Unidos ali perto, eles crescem, mas não tem distribuição de renda. Então o país cresce a 5%, a miséria cresce a 10% sabe então a miséria vai sempre na frente do crescimento então eles não conseguiram ter candidato nem o Toledo e nem o Alan Garcia conseguiram ter candidato nas eleições então eu sinceramente não sei como é que se matou é, é, deixa eu falar uma coisa para você tem que ter tem que ter muita muita decisão eu sei o que eu passei eu sei o que eu passei você não tem noção do que é você passar seis meses esperando todo santo dia que a polícia fosse na tua casa. Todo santo dia. Todos, é, é, é, não é um dia, não, são seis meses. E de repente você vê a polícia chegar na tua casa, com uma e todo mundo com máquina fotográfica pendurado no peito, para tirar fotografia, deveriam ter mostrado a quantidade de dólares que acharam da minha casa. Deveria ter mostrado a quantidade de joias que acharam da dona Mariva. Deveria ter tirado foto e colocado para Globo. enfiar o rabo no meio das pernas porque não encontraram nada. E a imprensa não fala. Não encontraram nada na casa do Lula. Sabe? Então, ah, ah, é, é duro. Não queira que isso aconteça com você. Não queira. Eu conheço casos de pessoas que estavam em cadeira de roda, pediam para ir no banheiro e diziam... Se você não falar o nome do Lula, você não vai no banheiro. Eu vou ficar aqui na esperança de que eu vou andar por esse país levantando a cabeça do meu povo para a gente voltar a conquistar direitos. O povo tem que tomar café de manhã, almoçar e jantar todo dia. E se puder comer uma bolachinha às três horas da tarde com café com leite. E se puder fazer um lanchinho às dez horas da noite, antes de dormir. Eu quero que o povo vá ao teatro, ao cinema. A coisa mais fantástica é um pobre pegar um avião, não sabe nem como entra no banheiro, mas pega um avião e vai para a sua terra. É isso que eu quero. E é por isso que eu vou brigar. E é por isso que eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. E é por isso que eu vivo. É por isso que eu estou de cabeça erguida. Sabe, não pense que eu estou aqui orgulhosamente. Não, eu estou aqui com orgulho sabe, de defender o povo. Mas gostaria de estar fora com meus netos e meus filhos. O Moro falar conja é uma vergonha. É, sinceramente, é uma vergonha, pô. Porque, sabe, a, é o mínimo que deveria saber, porque está escrito no Código Penal vários artigos que falam de cônjuge. É, é, deixa eu falar, o Moro não sobrevive na política. E o Bolsonaro, o Bolsonaro, sabe, ou ele constrói um partido político sólido, ou do jeito que está, também não perdura muito, porque ali você tem uma quantidade difusa de interesses, é só pegar a quantidade de figla para uma pessoa que diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você é deputado 27 anos e diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você faz um filho vereador, outro deputado federal, outro senador e você não gosta de política. Veja, você diminui a renda per capita da sociedade. Você diminui o salário mínimo. Você diminui a possibilidade de oferta de emprego. E você acha que tudo vai ser resolvido com um trilhão para a previdência? Para o sistema financeiro? Vai dar certo aonde? Então, quando você faz a economia, o povo come um pãozinho a mais, toma um cafezinho a mais, toma uma cervejinha a mais, ganha um real a mais, compra um chinelo a mais, aí você começa a gerar emprego no país. Agora você, do jeito que eles estão fazendo, inclusive brigando com os nossos maiores parceiros comerciais, Sabe? desprezando a América do Sul, desprezando. O nosso comércio com a Argentina é maior do que com todos os países da, da, da Europa. Como é que você vai desprezar o nosso comércio com a Argentina, o Mercosul? Esse cara não entende de nada. Mas também o é um ministro que ele tem na relação exteriores, sabe? Aquilo foi encomendado saudade, saudade do, do Silve, Silveirinha no tempo do Geisel, que teve a coragem de reconhecer Angola ah, bem, esse cidadão que está aí, sinceramente, o senhor é deve para nós. Como é que deixou um cara desse na carreira do Itamaraní? Ah, sabe uma coisa que eu tenho vontade? Quando eu sair daqui, eu quero conversar com os militares. Eu tenho vontade de perguntar para o chefe da Marinha, pro o chefe da aeronáutica, para o chefe do Exército, qual o presidente da República que fez mais coisa para eles do que eu fiz. Eu quero perguntar para qual é a razão do ódio que eles têm do PT. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Mônica, soldado brasileiro saía 11 horas porque não tinha dinheiro para almoçar. Não ganhava salário mínimo recruta. Eu, além de pagar o salário mínimo, além de dar almoço para eles, ainda criei o um soldado cidadão para dar curso de formação. Pergunta para o general Enzo o que, que era o batalhão de engenharia do exército brasileiro. As máquinas estavam todas quebradas, não tinha nem caminhão. Pergunta para eles o que eu fiz. Deixei eles mais poderosos que uma empreiteira dessa. Pergunta para a aeronáutica o que era a aeronáutica quando eu cheguei na presidência. O avião do presidente era chamado de sucatão. Você ia viajar para a Europa, quando você parava em Cabo Verde, ali na, na, na, nas Ilhas Canárias, ali na Ilha do Sal, ah, tinha 18 mecânicos dentro do avião para catar parafuso que caía no aeroporto. Mas, mas, ah, mas, mas só eu queria então, saber se o senhor acha que eles iam para casa. Mas eu vou chegar. Eu vou tá. chegar lá, mas é que eu tenho que falar alguma coisa. porque. não, não claro. Tá, então deixa eu lhe falar. Então eu quero perguntar para a aeronáutica. Tinha um avião que eu emprestava para levar autoridade em casa. Quando eu levantava voo em Brasília, pegava fogo no avião. Tinha que descer rapidamente, porque senão explodia. O César Amorim perdeu uma pasta, queimou dentro do avião. Era isso que ele tinha. Quando eu comprei o um avião novo, é porque eu, eu me respeito. Eu, se pudesse, ia de jegue para a Europa. Como eu não podia ir, eu tive a coragem de comprar um avião. Hoje eu me arrependo de não ter comprado um Airbus 140. Fui comprar logo um menor. Eu comprado um grandão. Abre. Pois bem, peguei, peguei acho que 15 ou 20 avião da, da, da Rio Sul, que não pagou o BNDF, foi dado para a aeronáutica deixar aeronáutica com cara de, de, de, de, força, de força aérea. É só perguntar. pergunto para a Marinha. Eu fui visitar o Barão de Tefé, lá na, na base brasileira, na Antártica. Eu cheguei lá. Um país grande não pode ter um navio de pesquisa daquele. Se o cara entrasse com a barriga, a bunda ficava para fora do lugar que tem que fazer pesquisa. Sabe? Nós autorizamos o, o, o Almirante comprar um navio decente. Caparaó, por exemplo, o governo não dava dinheiro para enriquecer o urânio. Pergunta para ele quem foi que garantiu 30 milhões por mês para Caparaó funcionar. Então é o seguinte, uh, eu, eu não sou contra militar fazer política, não. Militar quer fazer política, sai do exército, vai para a reserva. Sabe? Aliás, é importante lembrar que a política no Brasil começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles fazem política no Brasil, eles só não tiveram participação no poder decisivo no governo Fernando Henrique Cardoso e no meu governo. No retanto, eles tiveram. E no da Dilma também. Então parecia que eles voltaram a caserna e agora não, parece mas que, mesmo, que E o mas mas, mas, só Eu acho que, eu um acho que se aqui. você tiver um militar competente, e ele for tecnicamente competente e especialista numa coisa, não tem problema que ele vá para o governo. Agora, o que não pode, o que não pode é do jeito que está. Não, não dá. Não dá. Eu não sei a qualificação das pessoas, sabe, que estão lá. Eu não conheço. Agora mesmo, eu vi na noticiário de ontem que o ministro da, da, do meio ambiente desmanchou não sei o que lá na, no Chico Mendes e colocou não sei quantos cabos soldados, militar, não sei para quantas. Olha, para cuidar de meio ambiente, você coloca gente especialista. Você já tem os especialistas da Polícia Federal, você tem os especialistas do ministério Público. Coloca técnico, coloca, sabe... O que, que militarizar o governo? Eu, eu então, o governo. Eu, eu, eu não sou contra eles participarem, não. Tá. Agora, militar tem que saber que eles têm um papel a cumprir pela Constituição. O militar tem que cuidar dos interesses desse país e da defesa da nossa sociedade contra possíveis inimigos externos. Nós temos quase, entre fronteira seca e, e, e, e fronteira marítima, quase 22 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa para os militares cuidarem. Muitas coisas. So, a burocracia... Queria que o senhor falasse vamos do a burocracia. Você tem acompanhado os movimentos do general Mourão? Eu tenho. Eu, tenho, eu não, não posso falar porque eu também não, não conheço o Mourão. Eu não posso falar. Eu sou agradecido, por exemplo, de um gesto dele na morte do meu neto. Sabe, ele foi um cara que disse, diferentemente do filho do Bolsonaro, que postou uma série de asneira na, na, na, na, na, na, na, no, no Twitter... Ele foi um cara que deu uma declaração de que era uma questão humanitária visitar o meu neto. Eu estou vendo a briga. Eu vou acompanhando a briga. Ninguém nunca mais... Mônica, ninguém nunca mais... Presta atenção. Ninguém nunca mais vai ter nesse país uma dupla harmônica como Lula e Zé Alencar. Sabe? Um sindicalista e um empresário. Sabe? Que fez esse país ter orgulho que fez esse país crescer. Eu duvido, Mônica, que tenha um empresário nesse país ter sido tratado com mais respeito por qualquer governo do que por mim. Duvido. A diferença é que eu tratava ele bem, mas também tratava o sem terra, tratava o sem casa, tratava os moradores de rua, tratava, sabe, tratava a sociedade brasileira. Eu quero que você saia daqui e você retrata o seguinte, você não conversou com o cidadão ao quebrado. Você conversou com um cidadão, que tem todos os defeitos que um ser humano pode ter, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Isso eu aprendi com a dona Lindu, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. Dignidade e caráter não tem shopping, não tem supermercado, e você não aprende na universidade. Isso é de berço. Isso eu tenho demais e não abro mão disso. Esse é o meu patrimônio. Eles menosprezavam, um analfabeto, um peão, que não sabe falar, que não sei das quantas. Eu lembro do maluco dizer, a dona marida não vai conseguir limpar aquele vidro todo do palácio. Era assim que eles falavam comigo. Então eu não vou, não vou desprezar pelo fato do cara ser humorista. O cara pode ser humorista de profissão e se transformar num puta de um político. Ele pode? Sabe? Todo mundo pode se transformar num baita de um político. Para fazer política, você tem que ter paciência, você tem que conversar e aprender a conviver democraticamente na diversidade. Você não conversa só com quem você gosta, você conversa com seus adversários também. Você não conversa com, com a tua turma, você conversa com todas as turmas, se você quiser governar. Sabe? A política como se fosse um só. O povo vai desacreditando, o povo vai desacreditando. Como é, que, como é que você acha que o povo reage assistindo o Jornal Nacional e meia hora todo santo dia falando de corrupção? Como é que é o ânimo de um cara que levanta de manhã e vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? O cara acha que todo mundo é ladrão. Quando a Globo é acusada que não paga 600 milhões de reais à Receita Federal... Ele dão um comunicado período bônus. A Globo já apertou a porta. Acabou. Ninguém falava nada. A Folha não publica matéria sobre a Globo, o sabe? Ah, ninguém publica. Mas se o coitado do Lula. Ah. Imagina se. Imagina se os milicianos do, do Bolsonaro fossem amigos da minha família. Eu mandei uma carta para o Maduro no dia da posse dele. Quando ele tomou posse a primeira vez, eu mandei uma carta para ele tentando aconselhar ele, como é que eu achava que ele deveria fazer. Porque ele não tinha, na minha opinião, a, a perspicácia do Chávez, não tinha a liderança pública do Chávez, a respeitabilidade internacional do Chávez, então que ele precisaria fazer as coisas diferentes do Chávez, ele, ele precisaria compartilhar mais. Sabe, se eu não sou individualmente essa figura pública de poder como o Chávez era, eu tenho que juntar gente. Eu tenho que trabalhar em equipe. Então eu mandei uma carta para ele. Se eu achar essa carta, eu vou te mandar para você ver. Obviamente que eu não concordo com a política econômica da Venezuela. Acho que é um equívoco. Mas muito menos eu concordo do Brasil reconhecer o tal do Guaidó. Sinceramente, é uma pouca vergonha. É levar o Brasil ao mais baixo nível de política externa que eu já vi na vida. E depois aquela vergonha de dizer que ia mandar caminhão de alimento e mandar duas caminhonetes vazias. O Brasil precisava tomar cuidado com a Venezuela, porque o Brasil chegou a ter 5 bilhões de dólares de superávit. Sabe por que nós resolvemos fazer a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco? Porque era preciso que a gente importasse alguma coisa da Venezuela, porque estava muito desbalanceado. Ninguém pode fazer comércio tendo superávit muito alto. O Brasil tinha quase 5 bilhões, eles não produziam nada. Comprava tudo do Brasil, até ovo. Eu não esqueço um dia que eu fui à Venezuela visitar a base do Sukhoi, do Chávez, ele estava me contando, todo entusiasmado, os engenheiros soviéticos montando lá o Sukhoi, e, e, e eu tinha, tinha saído do hotel, e, e no hotel não tinha leite e não tinha ovo. Eu falei, Chávez, você não, não sabe que a segurança alimentar é a arma mais importante para um país, sabe, que quer fazer guerra, o povo tem que ter o que comer. Aí você gastou não sei quantos bilhões nisso aqui, e é capaz de ter uma guerra, você, o soldado, não poder guiar, porque está com fome. Eu não tinha leite nem coisa no hotel, Chaves. Sabe, não tinha nem leite, nem, nem, nem, nem, nem ovo. Então, é preciso cuidar sabe, da Venezuela crescer. A Venezuela tem tudo. Tem água, tem sol, tem energia. Tem... A Venezuela poderia ser um país quase que autossuficiente. Mas como a doença da vaca holandesa prevaleceu, então tudo depende da da, da, da PDV. Como a PDV também não fez investimento em modernização, ela também não produz o tanto que deveria produzir. Mas eu não concordo de hipótese alguma com os Estados Unidos e a Colômbia querer se meter na Venezuela. Cada um se meta na sua vida, cada um cuide da sua vida e deixa o povo da Venezuela democraticamente escolher o seu dirigente. Se o povo quiser ir para a rua para derrubar, que vá para a rua e derruba, mas é o povo, não é o, o Trump. Que vai derrubar a governo da Venezuela. Então, é preciso apenas respeitar a autodeterminação dos povos. O neoliberalismo não dá certo em lugar nenhum do planeta Terra. Me prove em algum lugar. Todo mundo que fica aceitando a receita do ajuste fiscal não dá certo. Você quer diminuir a dívida pública no Brasil? Você gostaria de diminuir? Aumenta o crescimento econômico, aumenta o PIB produz mais pão, mais feijão, mais arroz, mais carro, baby, mais sarchixa, mais linguiça, mais carne, que você aumenta o PIB e cai e, e cai a dívida pública. Então, uh, eu eu estou torcendo para que China, se ela for candidata, ganhar as eleições. O povo argentino, o povo argentino na sua maioria vai ser muito mais feliz. Eu não me arrependi porque eu não sabia, veja, eu eu eu eu, eu fui eu recebi informações através do Ministério da Justiça que tinha conhecido o processo e que ele não tinha crime. Com base nisso, o Tarso orientou a tomar a decisão. Nós tomamos a decisão. ora se depois disso ele assumiu o que fez, eu lamento profundamente. Aliás, eu não conheci o Batiste, porque eu acho que eu não fazia parte da turma que ele tinha confiança. Então esse cidadão ficou no Brasil, sabe? Foi preso na Bolívia. Eu não conhecia, mas eu lamento profundamente que ele tenha confessado. Meu amigo Mino Carta tinha razão, porque o Mino bateu muito. O Mino bateu muito no PT por conta da decisão do PT. Entendeu? Que eu encontrei o Mino Carta, eu vou dar um abraço nele e falar, Mino, desculpa, você tinha razão com o tal do Batista. Também não sei as condições que ele confessou, né? Também não sei, porque uma porradinha agria, uma porradinha lá, um choquezinho aqui, outra com Aí o cara termina falando coisa que só eu não sei se na falaria. Você acha que na isso? Hein? Não sei, não sei, não sei. É essa suposição, é só uma maldade minha. É, o Cid Gomes e o Ciro têm aquela, aquele bordão: Lula tá preso, babaca. <risos> isso não é bordão, isso é uma constatação. Eu tô preso, não precisava Você chamar. Não está chateado, não? Com não, não, veja, só não precisava <risos> chamar os outros de babaca. Deixa eu dizer uma coisa pessoal. Eu, pessoalmente, gosto do Ciro Gomes. Eu respeito pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele não causa mal ao PT. Ele causa mal a ele. O Ciro Gomes precisa aprender uma lição elementar. É aprender a ouvir coisas que você não gosta. É suportar os contrários. É aprender a conviver na diversidade. É, ele precisa aprender essa lição mínima. Quando ele foi governador do Ceará, ele não precisava disso. Quando ele foi prefeito de Fortaleza, ele não precisava disso. Mas agora, para ser presidente do Brasil, ele precisa. E ninguém será presidente do Brasil se romper com o PT, com o PCdoB, ou seja, pela direita, não sei se a direita aceitaria ele. Como eu gosto do Ciro, sabe? O dia que ele pedir para me visitar, eu vou aceitar que ele me visite aqui. Sabe? Para ter uma conversa boa com ele. Porque eu gosto dele. Eu gosto do Flávio Dino. Sabe? Não sei se a Marina tem um dia a propensão de votar para os setores de esquerda, porque a Marina acabou, né, coitada. Ter 1% só no processo eleitoral, depois de ser quadra-presidenta, é muito pouco. Eu não sei o que ela vai fazer. O Fernando Henrique Cardoso é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso não tem jogado um papel que o nome dele deveria merecer. Ele fala muito sobre quase tudo, desnecessariamente. Eu, sinceramente, acho que ele poderia ter um papel sabe, de grandeza para quem já foi presidente da República, para quem foi chamado de príncipe da sociologia. Ele poderia ter um papel mais respeitoso com ele mesmo. Não é comigo. O problema do Fernando Henrique Cardoso é que ele nunca aceitou o meu sucesso. Ele me adorava do fracasso. Quando eu fui eleito, que ele falou, bom, o Lulinha só vai durar quatro anos, e aí eu vou votar com pompa e tudo, ele me tratava bem. Eu chego a dizer que eu achava que ele queria que eu ganhasse ao invés do Serra. É Porque ele falou, o Lula vai ganhar, um coitado Metalúrgico não vai conseguir fazer nada, eu vou votar quatro anos depois, cheio de moral. O Serra, se ganhar, vai me ferrar. Então, eu prefiro... não deu certo, porque quem deu certo não fui eu, quem deu certo foi a paciência e a competência do povo brasileiro que me ajudou, que acreditou. Você está lembrado quantas vezes eu dizia, olha, meu governo vai ser medido por quatro anos. Não adianta cobrar de mim agora. Isso aqui é, é que nem o um pezinho de jabuticaba. Você planta, se ele não for enxertado, ele demora 15 anos para dar. Se ele for enxertado, vai dar no primeiro ano. Mas você tem que jogar água, tem que ter sol. O governo é isso. E graças a Deus, o povo brasileiro, sabe, me fez, até hoje eu tenho muito orgulho, de ser considerado o melhor presidente da história do Brasil. Carrego isso com muito orgulho. Ninguém vai tirar isso do povo brasileiro. Ninguém. E quem quiser ganhar de mim, que faça mais, não é me xingar. Mas já ganharam do senhor, hein? hein? Ganhar agora do senhor, né? De mim, não, eu não concorri. Não Bom, presidente... É, se, eu fosse, se, eu fosse, se eu tivesse concorrido, eu certamente ganharia as eleições por novo. Eu acho que vai surgir muita gente boa nesse país e eu me contentarei em apoiar qualquer pessoa daqui para frente para ser candidato uhum. à presidente da república. Agora, eu estou vendo nos Estados Unidos um monte de gente com 78, 79 querendo ser candidato. E isso começa a muriçar, começa a me dar um chambugão aqui no pé, uma coceira, eu falo, quem sabe, eu ainda posso voltar, com uma bengalinha na mão. Aí, como é que fala a música do velhinho? Bota o velhinho na parede, o velhinho está de volta, quem sabe. Mas se depender de mim, eu vou trabalhar para ter alguém mais novo, alguém, alguém com mais energia. Olha, bom, primeiro, se ele disse que o O.L. tem uma conta no exterior, eu acho que o Joel deve ter conta no exterior, em vários países, porque ele tem fábrica em vários países. Não vejo nenhuma novidade. A segunda, eu lembro de um tempo que saiu na imprensa que o Joel tinha aberto uma conta uh, para mim, no exterior, que era para o meu futuro. Depois ele disse que utilizou a conta para comprar a ilha, sabe, a ilha que era do Hulk, lá em Angra do Reis, para dar de presente para a mulher dele, comprou um barco, não sei para quem. Ou seja, então, o dinheiro que ela disse que é meu, ele gastou. Quando eu sair daqui, vai abrir um processo contra ele, para devolver o que é meu, segundo ele disse. Segundo, veja, eu... Eu, ah, eu era um cara que tinha profundo respeito pelo Palocci. O Palocci era uma pessoa ah, que, se não tivesse feito bobagem, poderia ter crescido na política brasileira. Eu comecei a perder a confiança no Palocci com aquela história do caseiro, Uh, no primeiro mandato. Estão lembrados que o Palocci saiu do governo em março de 2006. Eu vinha para o Paraná, que eu tinha uma atividade aqui no estado do Paraná, e eu tinha ali da imprensa, liguei para o Palocci, falei, Palocci, eu estou indo ao Paraná, eu vou voltar três horas da tarde, se você não tiver resolvido o problema do caseiro, você não está mais no governo. E ainda falei com ele, Palocci, não é possível o ministro da Fazenda ganhar de um caseiro. Então, ou você explica... É o senhor do caseiro ou cai fora? Quando eu voltei de trás, liguei para ele, ele não tinha explicação. Porque é o seguinte, eu comecei a achar que o Palocci não dizia a verdade, porque ele nunca teve coragem de me dizer se ele ia ou não ia na casa. Ora, se ele mentisse para a Polícia Federal, se ele mentisse para o PMDB, para o Senado, era um problema dele. Mas para mim, que era o presidente dele, ele nunca me disse. E, aliás, dizia que não sabia andar de carro em Brasília. E entre o Palocci dizer que ele ia na casa e o caseiro dizer que ele foi, eu acreditava no caseiro. Então por que ele foi coordenador da campanha da Dilma? É, é outra história. É outra história. É outra história. Eu estou dizendo que ele saiu porque não respondeu para mim a questão do caseiro. Ele foi eleito deputado federal, sabe, depois na campanha da Dilma, foram colocado três pessoas na coordenação. Ele, Zé Eduardo Cardoso e Zé Eduardo Dutra. Tá lembrado? Presidente do PT, o secretário-geral do PT, e o Palocci, que era remanescente da minha vitória e deputado federal, que não ia concorrer mais. Tá? Ele foi coordenador da campanha, junto com o Zé Eduardo Cardoso, junto com, com o Zé Eduardo Duta e, e, e com o João Santana. Certamente, certamente a Dilma, a, a, a, Dilma a, a Dilma admirava o trabalho dos três, porque fizeram ela ganhar as eleições. Desde os anos 70, que tem no Brasil uma disputa entre o cara que foi preso e, e denunciou o companheiro que era traidor e o que não denunciou que era herói, sempre teve isso. Eu nunca tratei assim. Eu acho que o ser humano ele tem um limite de suportar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da dor que ele recebe. Eu tenho pena do Palocci. Porque um homem da qualidade política do Palocci não tinha o direito de jogar a vida fora como ele jogou. Tenho um profundo respeito pela mãe do Palocci, que é fundadora do PT, que carrega barro até hoje pelo PT lá em Ribeirão Preto, mas, lamentavelmente, eu tenho pena do Palocci. Ele não merecia fazer com ele o que ele está falando. Eu queria conquistar a credibilidade. Eu tive muito apoio lá fora. Eu tive muito apoio do Gordon Brown, muita conversa. só agradecido, sou agradecido ao Chiraca, sou agradecido ao Bush, sou agradecido a Angela, ao Schroeder, depois a Angela Merkel, sou agradecido ao Rungital, sou agradecido ao primeiro-ministro Singh da Índia, sou agradecido a... Ao... Essas pessoas todas depositaram muita confiança, muita confiança. Eu posso pegar o depoimento de um presidente como o Lago do Chile. O Lago, depois de dois anos de governo, falou assim para mim, Lula, eu, sinceramente, quero te pedir desculpas porque quando você ganhou, eu achei que ia ser um desastre. E você deu um show de bola. Então, nós começamos a trabalhar com muita seriedade, muita seriedade, não se brincava nesse país, não tinha mágica, nós não inventávamos nada. Sabe, e, quando decidimos inventar, criar o Bolsa Família, o país não poderia criar, e eu disse que era para criar porque nós íamos criar o Bolsa Família. Eu tinha certeza que nós tínhamos que vencer aquela batalha dos economistas. Quem tem que, tem que distribuir primeiro para crescer, eu tem que crescer para distribuir. Essa era a briga. Nós vamos crescer e distribuir juntos, Vamos fazer juntos, sabe? O cidadão vai comprar dois pães a mais, vai tomar dois cafés a mais, vai, vai comer um pedacinho de carne a mais. O, o, o, o orgulho que eu tinha quando o cidadão na televisão pegava um, o, a televisão e falava, olha, hoje eu comi filé, hoje eu comi picanha. Isso é possível fazer no Brasil de hoje, é possível a gente construir no Brasil. Ah, e isso tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que aumentar salário. Tudo isso tem que fazer. O mundo está precisando de lideranças. E nós não temos lideranças mundiais. Não temos. Eu, eu às vezes fico chateado porque ah, ah, ah, tem muitos empresários covardes que poderiam, nesse instante, estar brigando pelos interesses do Brasil sabe O Brasil forte, indústria forte, é bom para o Brasil. Nós precisamos ter indústria forte, ter empresário forte. Sabe? Nós precisamos ter. Cadê essa gente que não se manifesta? sabe Nós estamos vendo destruir a educação. Cadê o pessoal que não se manifesta? Então, eu acho que, como nós já provamos que é possível construir esse país, as pessoas têm que acreditar que depende de nós, depende de cada um. Não adianta ficar xingando o Bolsonaro e achando que ele vai fazer. Ele não vai fazer. Quem coloca os ministros da educação que ele colocou, não gosta de educação. Quem coloca o cara do, ambiente, do meio ambiente que ele colocou, não gosta do meio ambiente. Então, ao invés de ficar esperando, quem coloca o Guedes na economia não gosta do povo. Não é ficar de, ao invés de ficar esperando que o Bolsonaro resolva o nosso problema, nós temos que, enquanto sociedade civil organizada, Começar a se mexer, começar a lutar, começar a brigar pelos nossos interesses, cobrar o Congresso Nacional, fazer pressão. Você acha que nós vamos evitar a aprovação da Previdência Social como eles querem, fazendo uma manifestação na Paulista? Não. A manifestação tem que ser na cidade do deputado federal, tem que ser na porta da casa dele, na rua dele. Se não, como é que o Bolsonaro trabalha? Roubou mandando zap para senador, roubou mandando zap para deputado, roubou mandando zap para um monte de gente. A loucura. Ah, eu votei em tal coisa porque recebi muito zap. Eu recebi. Sabe, nós temos que brigar. Nunca vi unanimidade no meio de comunicação favorável à reforma. Eu assisto muito debate. Não tem um cara contrário que vai num debate. É só gente favorável. É impressionante. Se eu fosse um jornalista da Globo, eu dizia. É impressionante como só tem gente a favor. Voltamos a ter o pensamento único, favorável à reforma. Discute, gente. É o povo. Esse Guedes daqui a pouco vai embora. Esse Guedes, na hora que ele cair, ele vai morar nos Estados Unidos. Ninguém vai nem lembrar dele. Mas quem vai ficar com a vida desgraçada são mulheres e homens que trabalharam a vida inteira nesse país. Então a hora de lutar é agora. Como é que o cara manda um projeto para a comissão aprovar a admissibilidade e não mostra o que é? Aí não posso mostrar, é segredo. Gente do céu, você está tratando com os interesses de milhões e milhões e milhões de homens e mulheres, você não está tratando com o interesse de banqueiro? Todo esse sacrifício do povo brasileiro para favorecer o Santander, para favorecer o Itaú, para favorecer o Bradesco? Que palhaçada é essa com o nosso país? Então, o povo, o povo tem que saber o seguinte, o otimismo está dentro de nós, tá? A, a, a gente tem que saber, com uma data de quatro anos, a gente tem que saber que esse cara ganhou as eleições, a gente gosta ou não gosta, sabe? A gente tem que saber que ele pode imprimir o jeito dele governar, cabe a gente aceitar ou não? Presidente. Se a gente não aceita, tem que lutar. Presidente. Tem que ir para a rua, tem que dizer para o povo, tem que brigar, tem, sabe? É assim que a gente faz política. Presidente. Achar que o Bolsonaro vai fazer o que você quer... Esqueça. Veja, o único comentário que eu tenho que fazer é agradecer a, a, a, a bela fala do companheiro Sócrates. A, a, eu, eu não sabia que ele sabia, eu nem sabia que a imprensa tinha dado destaque àquilo. Sabe? Eu nem sabia se o Gilmar tinha pedido para divulgar, alguém que divulgou. Eu tive um telefonema dizendo: olha, o ministro Gilmar quer falar com você. Ele tinha ligado também quando a Marisa morreu. A Marisa era amiga da mulher dele, sabe? Então, eu, eu acho que é um gesto humanitário, um gesto... Eu atendi, eu estava realmente chorando, sabe? Ah, ah, eu vi o que dizer que ele chorou, ou seja, eu não, não ouvi porque eu, foi uma conversa muito rápida também, sabe? Mas eu sou agradecido, sou agradecido ao Tasso Geriasat, que mandou um telegrama, sabe? Ah, ah, me, me, me dizendo palavras carinhosas sobre a morte do meu filho, dizendo que eu também sou avô. Então, sabe, uh, eu, eu acho que, graças a Deus, a internet ainda não acabou com o pouco de humanismo que existe dentro de nós. Sabe, ainda sobrevivemos. E tem gente que consegue sobreviver. Sabe, em compensação, tem canalhas e mais canalhas e mais canalhas que vai para o Twitter falar bobagem mais bobagem. Esses eu trato como canalha, que não merece o menor respeito. Aliás, eu nunca gostei muito de gente que utiliza Twitter, porque é só meia palavra. Ou seja, aquele já diminuiu o vocabulário das pessoas. Sabe, com o tempo esse cara não vai saber nem escrever mais. O senhor, o senhor fica ah. mais preocupado aqui preso na federal, com o que lá fora? Com seus filhos, com a sua família? O que lhe preocupa? Saber que estão passando dificuldade para se colocar na sociedade? Porque diferente do que disseram, muitos não estão uma situação financeira. Não, estão todos mal. Todos, todos mal. Eu estou com meus bens todos bloqueados. Você veja o absurdo, uma coisa absurda só para entrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O FTJ diminuiu para 2 milhões. Olha, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Mas Se o... o senhor assinou essa lei, presidente? Uma lei que exige o pagamento de uma multa para poder... Não, mas deixa eu falar uma coisa para você, querida. Uhum. Eu estou fazendo a comparação de 32 ah, para 2. Uhum. Tá? E depois dos dois, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser o amigo dele, porque aquele contígio não comprava aquilo do jeito que comprou. Alguém comprou é amigo do Moro. Ali foi, ali foi um ajeito. Ali foi um trambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 2 milhões. Olha, seu apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões e os 2 milhões era para Petrobras. Então, qual é... A está apenas lembrando isso. Então, eu espero que a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam, pelo menos, sobreviver dignamente. preocupado com seus filhos? Então. Eu fico. Não, mas eu, eu tenho preocupação com meus filhos. Ah, ah, Eles vêm aqui me ver sempre, mas eu, eu, tô, eu fico preocupado é com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-sal para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu, eu, eu tenho orgulho e eu sonhei grande porque eu passei a ser um presidente muito respeitado. Aqui na América do Sul, o Brasil era referência eu sonhava criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia com os Estados Unidos com a China. individualmente a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente a ser chamado para toda a reunião do G8. Sabe? eu fui muito... o Brasil foi eu digo eu porque era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20, tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil. O dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação. Um país, sabe, que em 2008, quando nós ganhamos a, a, a, as Olimpíadas, eu tinha certeza que o Brasil chegaria a ser a quinta economia do mundo. Eu até brincava com, já, com os alemães, ó. Se prepare que nós estamos chegando aí, se prepare, o Brasil não tem limite. Ó, presidente. Pessoal, então, o nosso tempo se oh. me Presidente, a última eu pergunta? Ele é que eu poderia fazer. Se, é? É, é, se... se o senhor algum dia sair, além de tomar uma cachaça. Eu vou na... sair, querida. Espero que você esteja aqui. <risos> presidente, além de tomar uma cachaça aqui na, na, com os seus apoiadores, que que o que senhor... você. Qual a primeira coisa que você vai fazer além de tomar essa cachaça? Ah, eu adoraria. Adoraria poder um dia fazer um debate numa universidade com o Moura e o Kdolayol junto. Adoraria um debate. Eles levando as milhares de páginas que eles contaram mentira e eu levando a minha verdade. Eu adoraria, sabe? Com a cara boa, tranquila, bonitão como eu estou hoje, sabe? Para discutir esse assunto. Mas, na verdade, na verdade, eu quero é comer um churrasco, uma bela de uma picanha, uma panceta bem passadinha. E tomar um, como diria o Zé Alencar, tomar um golo. <risos> Mas eu vou fazer, vou fazer. Tenho paciência. Eu quero agradecer a vocês, sabe, eu quero agradecer. Ah, e, sobretudo agradecer a justiça, que fez justiça nesse caso, né. Eu poderia ter feito isso antes das eleições de 2018. Lamentavelmente não foi feito, então eu quero agradecer a vocês dois, sabe, pela briga pela tenacidade e espero que tenhamos outras entrevistas né? se deixarem obrigado. Muito obrigado Obrigada, presidente então, nós já São todos nos seus lugares aqui. Ah, Cadê o ah, envelope? Cadê o Inverópolis? Cadê o Inverópolis que estava aqui? Esse aqui Eu agradeço Tchau, gente. Tchau. Gente, obrigada. pessoal. Se, se tirar... Deixa só tirar Não, não, não, não.